Renovação sem largar de mão a confiança. O seu jornal das 5 de sempre é agora completamente renovado e mais completo. Agora com direito a várias análises, editoriais, notícias internacionais, novos assuntos e colunas. Dia 11 você vai ver.